e aqui nessa parte ele vai aumentando devagar bem devagar mesmo tá não é aquela coisa exagerada que pega e já fica aquela coisa rodada tá ele é aumentado bem devagar tá bom então quando eu for fazer o outro aumento eu venho mostrar pra vocês ok então aqui vocês podem estar é, fazendo os aumentos conforme a sua necessidade bom esse ponto é apenas essas duas carreiras e ele é intercalado, tá? E aqui eu vou fazer mais um aumento nas correntinhas, então eu vou continuar fazendo os aumentos. Então aqui eu vou fazer três correntinhas ao invés de duas, e o restante eu vou fazer exatamente igual, tá? Então aqui eu vou fazer o leque de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos aqui ok aí eu faço as três correntinhas e aqui na bolinha eu faço um ponto baixo tá bom então aqui na carreira anterior eu fiz as três correntinhas ponto baixo três correntinhas e aqui eu fiz normalmente tá Aqui nessa carreira, eu vou fazer assim: ó, uma, duas, três correntinhas, e aqui eu faço a bolinha, então é aqui nessas correntinhas que eu vou aumentar, tá? Faço uma, duas, três correntinhas aqui. Eu vou seguir fazendo um ponto alto aqui no seguinte, um ponto alto, e aqui ao invés de ponto alto alongado, vou fazer com duas laçadas vou fazer o ponto alto duplo então eu pego aqui em relevo tá e vou tirar de dois em dois dou uma laçada e aqui eu faço o ponto alto duplo também ó ok assim tá bom aqui eu continuo fazendo normalmente Ponto alto, e aqui no seguinte ponto alto, uma, duas, três correntinhas, e aqui eu faço a minha bolinha de três laçadinhas, faço as três correntinhas e começo novamente. Tá bom, então aqui no último ponto vai ser ponto alto duplo, e aqui três correntinhas, bom, aqui para terminar. Tá, você pode fazer qualquer biquinho que você queira, ok? Então, aqui no meu caso, eu tô fazendo assim: ó, aqui onde tem o um ponto baixo, eu faço um ponto baixo e faço um pico de três correntinhas fechado com um ponto baixíssimo. Tá, aqui, ok. Aqui onde no espaço de correntinhas eu faço três pontos baixos, aqui no ponto alto, um ponto baixo, no seguinte, um ponto baixo, e no seguinte, um ponto baixo, aqui nesse espaço, faço um ponto baixo, um picô, aqui, ok? E aqui no mesmo lugar, um ponto baixo. E vou repetir novamente, tá? Um ponto baixo para cada ponto aqui. Aqui no espaço, três pontos baixos. E aqui no ponto baixo, eu faço um ponto baixo e um picô. E assim eu vou, tá? Bom, no meu caso, eu estou terminando aqui nesta carreira, mas se vocês quiserem Terminar nessa carreira anterior, tá? Vocês podem estar terminando aqui. Eu estou fazendo assim para terminar com a minha linha, tá? Então aqui eu não daria para mim fazer mais duas carreiras. Aqui não tem é, a quantidade necessária, né? Para poder terminar. Então eu tô terminando aqui, ó, ok? Então agora é o seguinte: é. Para aumentar, tá? Se vocês quiserem fazer o vestido, então é como eu falei para vocês: vocês vão aumentando conforme a necessidade, tá? Então vocês vão aumentar aqui no, no leque, por exemplo, aqui tem três pontos, né? Então você vai fazer quatro pontos, a, as correntinhas de separação e mais quatro pontos aqui. Tá, pontos altos aqui tá bom. Na próxima, você pode estar aumentando aqui nas correntinhas, ok? Então você vai colocar quatro correntinhas, porque aqui tem três, então a gente vai aumentar um. Então a gente pode aumentar quatro correntinhas, o um ponto baixo, quatro correntinhas, tá bom. E aqui vai continuar com quatro, né? Caso você tenha feito o aumento aqui também, tá bom. É bom, é bem simples esse daqui para aumentar, né? É aqui no leque e nas correntinhas. Conforme você vai indo, você vai ver que vai precisar de correntinhas, porque você vai, né? Quando você for fazer o ponto, você vai ver que tá muito longe, então você vai aumentando, tá? Vai aumentando devagar. Você não vai sair do desenho, o desenho vai continuar, né? E tal, e você pode estar aumentando. Aumentando, aumentando, aumentando. Ó, como aqui do lado, na lateral, tá vendo? Eu aumentei só um pouquinho. Por quê? Porque eu não tenho mais linhas. Se eu tivesse mais linha, eu teria feito pelo menos do tamanho de uma túnica. Tá? E essa daqui ficou do tamanho de uma blusa normal. Ok? Então agora eu vou vestir para vocês darem uma olhadinha como ficou. E se tiverem mais alguma dúvida, depois vocês deixam aí nos comentários. Porque eu não sei, né? Pode. É, tem alguma dúvida que eu não tenha falado, ok. E é isso. Bom, para fazer essa blusa, eu usei esse fio. Tá, como eu passei no primeiro vídeo, ok. É, eu gastei 250 gramas, e sobrou isso. Tá, eu tinha 10 novelos. Cada novelo tem 25 gramas, então foram 250 gramas, ok? E sobrou isso daqui, só uma bolinha, tá? eu nem sei quantas gramas tem aqui. Vocês podem estar utilizando qualquer linha, tá? Como eu já expliquei pra vocês, eu acho que se não me engano, no vídeo número 4. Se não me engano, tá? Eu não tenho certeza, ok? Lá eu falo sobre. É, o tamanho as linhas que vocês podem estar utilizando para fazer essa blusa tá e é muito fácil ok tanto com linha mais fina como linha mais um pouquinho mais grossa dá pra fazer então olha só como ficou ficou bem legal gostei pra caramba ficou exatamente igualzinho o outro eu acho que vocês já viram eu vestindo né o outro fica exatamente igual aqui ó Tá? Aqui eu só fiz uma carreira mais do que o outro. O outro tem cinco carreiras, esse tem seis carreiras aqui na manguinha, ok? Se vocês quiserem continuar fazendo, vocês podem continuar fazendo, sem aumentar, sem diminuir, né? Fica bem legal, tá bom? Fica assim, ó. Ok? quiser fazer manga comprida, quiser fazer vestido, é como eu falei, faz os quadrados, tudo certinho. Fez uma carreira aqui embaixo, aqui assim, né? Dos... É, do grupinho depois vocês começam a fazer os aumentos para fazer o vestido, ok? E a parte de baixo ficou assim, tá? Ele, esse, essa linha, ela tende a enrolar assim para fora, sabe? Eu não sei porque <risos> Ela fica parecendo um barquinho, né? Mas ela fica bem legal. como um tamanho bem, né, de blusa, né? Ficou aqui meu umbigo, tá aqui mais ou menos. Então, olha só. Ficou mais ou menos um tamanho bom, legal, para blusa. Ok? Ó. Então, é o que eu falei pra vocês. Se vocês quiserem começar de fazer o vestido daqui, já começar, né, a aumentar daqui, fica bem melhor. Todo passo a passo estará aí embaixo na descrição, então é isso, se vocês gostaram, já deixa meu joinha e até a próxima, obrigada, beijos, tchau!